pele to wo pele to ayiku baba mojuba onile ati oshon ni ajoru mojugba yin o awon egun mojugba onile mojugba yin o ebun aye segba orun mojugba yin o eshu a boni bode o senhor soluburu a degoloni. Vou eu bayu. Rocoroyo a zaporo guidi. Vou bayu. O chumaria bonesada. Vou eu bayu. Afona chevela pela curu. Vou eu bayu. Nana? Saloba, Agu. Descendentes dos nagôs no Brasil agruparam-se em torno de instituições que, com o tempo, se converteram em comunidades. As comunidades tradicionais egbé em língua iorubá, coesas pela prática religiosa, relaboram a herança cultural dos africanos que ajudaram a fundar e a singularizar a sociedade brasileira. Acham-se instaladas no espaço físico conhecido como roça ou terreiro. Mais do que a origem étnica Hoje é a estrutura cultural específica que define os membros do Egbe como pertencentes a uma comunidade Nagô. Uma bandeira branca fincada na terra indica tanto no Brasil como na África Ocidental que ali é um lugar de Axé. Para os Nagôs, poder e princípio de realização. Sendo Xangô o orixá patrono desta comunidade, o Ilê Xangô aparece com destaque. Neste templo são cultuados os orixás do Panteão do Fogo simbolizados pela cor vermelha e principalmente pelo Machado Duplo, o X Xangô. A comunidade terreiro se organiza num espaço urbano e num espaço mato. O espaço urbano se constitui das moradias dos membros do Egbé, das construções de uso coletivo, das casas ou ilês dos orixás agrupados em panteões e do ilê ibó, casa de adoração aos mortos guardada por sacerdotes preparados para esses mistérios e separada do resto do terreiro por uma cerca vegetal. Exu é um dos orixás mais importantes da religião nago. princípio dinâmico, orixá da comunicação. Além de ter assentamento na entrada do terreiro, é zelado no Ilê Exu. Kosyeuê, orixá. Sem folha não há orixá. O Sain, entidade imprescindível em todos os ritos do culto, é o patrono da vegetação, das ervas e das folhas, portanto, dos remédios e dos preparados rituais. Ogum está associado ao mistério das árvores. Oileogum está rodeado da planta peregum. Conhecedor dos segredos da floresta, é o orixá inventor das armas de pedra e ferro, patrono dos guerreiros. Princípio do desbravamento, da abertura dos caminhos, da vanguarda. Oxóssi, irmão de Ogum na linguagem do terreiro, é considerado um dos orixás reais, chamado Alaketo, título do rei de Keto. É a origem das origens dos terreiros Keto na Bahia. Caçador por excelência, o arco e flecha de ferro destacam-se entre seus símbolos. O Mandacaru caracteriza a entrada do Ilê Obaluayê, onde estão assentados Nanã e seus dois filhos míticos, Obaluayê e Oxumaré. Nanã, patrona das águas paradas e principalmente da lama, matéria-prima de tudo que nasce, detém o poder genitor feminino. Ela recebe em seu seio os mortos seus filhos, representados coletivamente por Obalu senhor de todos os espíritos do mundo. Dela também nasce o Shumare, simbolizado pelas serpentes e pelo arco-íris, união da terra e o além, da vida e da morte. A cúpula da comunidade é constituída pelos mais altos postos dos diversos grupos reunidos em cada ilê orixá. São Olorixás, as sacerdotisas e os sacerdotes mais antigos por ordem de iniciação. Entre as construções de uso coletivo, destaca-se o Ilê Axé, onde são recolhidas as noviças ou yaôs, e onde se realizam todas as cerimônias de iniciação. É uma das construções que melhor preserva o modelo arquitetônico Nagô, atravessada por um longo corredor que liga os diversos compartimentos. No Ilê Lá, Barracão, se realizam as obrigações públicas. Ali, os orixás manifestados em suas sacerdotisas aparecem paramentados com suas vestes, cores e emblemas específicos. O espaço-mato cobre uma boa parte do terreiro. Cortado por árvores e toda a qualidade de ervas, é um reservatório natural onde são recolhidos os ingredientes vegetais indispensáveis a toda a prática litúrgica. O espaço-mato distingue-se do urbano, planificado, controlado pelo ser humano, por ser um espaço perigoso selvagem, incontrolável, fértil, placenta fecundada, habitado por espíritos e entidades sobrenaturais. Ele reproduz o significado da floresta sagrada africana. A arte africana está profundamente associada à religião. O conceito estético é utilitário e dinâmico. O belo não é concebido como simples prazer estético. O belo formaliza a manifestação do sagrado. O mato é a prova dinâmica do ciclo vital, o renascimento dos ancestrais em seus descendentes. Este significado é expresso pelos emblemas do panteão da Terra. O poder dos orixás da Terra é tão grande que seus verdadeiros nomes não podem sequer ser pronunciados. A agressividade, a multiplicidade e o perigo que se desprendem do mistério da morte e renascimento se manifestam no universo simbólico dos orixás da Terra. Tanto os emblemas que fazem parte dos altares ou pegis, como os que paramentam os orixás, devem ser confeccionados por um alto sacerdote. <música> O sacerdote supremo do templo de Obaluayê é o Asobá. Cada material que compõe um objeto ritual é selecionado por seu significado simbólico. O icô, palha da costa ou ráfia, desfiada ou trançada pelo Assobá, participa de todos os ritos ligados à morte. Os búzios constituem símbolos dos antepassados e dos duplos espirituais dos seres humanos. Representam ancestralidade e progênio caracterizam os orixás da terra, aparecendo em pulseiras, braceletes, colares e vestes. Os brajás, compostos por sequências de búzios ou de tranças de palha da costa ornamentadas com búzios, são usados aos pares pelas sacerdotisas manifestadas cruzados a tiracola. As vassourinhas presentes de diversas formas nos paramentos indicam a ação de Obaluayê, limpando e varrendo as doenças, impurezas e males sobrenaturais. O filá é um gorro em palha da costa. As fibras superiores formam uma vassoura cone e as fibras inferiores ficam livres e desfiadas. Densas cortinas de palha da costa cobrem inteiramente o corpo e o rosto das sacerdotisas manifestadas, indicando a existência de algo que deve ficar oculto que inspiram um grande respeito. Feixes de Nervuras de Palmeira, representação coletiva de espíritos ancestrais, constituem o corpo dos emblemas de Nanã e Obaluayê. Na cultura nago, as árvores estão associadas a igbá e o axê, o tempo da criação. Troncos e galhos de árvores representam antepassados masculinos. O igiopé, a palmeira, é uma árvore sagrada. Seu tronco, emergindo da terra, assinala o princípio de ancestralidade. As frondes, as folhas e as palmas, renascidas do Iguiopé, representam descendentes das frondes se retiram as nervuras cujos feixes constituem o corpo dos emblemas das palmas que só podem ser cortadas em determinadas horas do dia o assobá extrai as nervuras no chá emblema de ubaluayê fálico, reto, princípio masculino do panteão e no ibiri emblema de nanã uterino, princípio feminino as nervuras, búzios, ráfia, cor, forma e textura se complementam para expressar o símbolo, micro-universo do macro-universo dos orixás da Terra. Na mesa de trabalho do assobá renovam-se as oferendas próprias de Obaluayê, pipocas e azeite de Dendê. As pipocas, flores de Obaluayê, são os grãos descendentes que se abrem para a multiplicidade. O azeite de Dendê é o sangue vegetal vermelho. Nanã, matéria-massa genitora, prende seus filhos... Recebe no seu interior os mortos que tornarão possíveis os renascimentos representados por Obaluayê e Oxumare. Obaluayê assegura o renascimento através dos mortos. Todo renascimento é perigoso. O desprendimento da matéria dos genitores é uma perda que deve ser reparada. O equilíbrio tem que ser mantido sob pena de represálias. Este aspecto agressivo de Obaluayê se traduz em instrumentos como o Kumon. Ritual de barro, além do corpo feixe de nervuras, integra o xaxará de assentamento. O orixá que garante a imortalidade individual e coletiva, o baluayê é guardião dos valores da comunidade. As folhas recém-nascidas do olho da palmeira e desfiadas, os mariô. Colocados na entrada dos templos, indicam que o lugar é reservado e perigoso. O templo contém os altares, ou peji, onde ficam os assentamentos coletivos e individuais. Os elementos signos que compõem os assentos, forma, matéria, cor, expressam a natureza simbólica dos orixás através de um peculiar consenso estético. Assim, o assentamento de Ubaluayê se caracteriza pelo agiri vasilha barro de onde emerge o tronco pássaro progênio. Búzios, ráfia, contas são combinados pelo sacerdote artista para magnificar o sagrado. O assentamento de Nanã, talha-lama se repete no assentamento de Oxumaré, onde a cobra renasce das profundezas da terra. Os orixás são poderes sagrados, princípios reguladores do universo. O sacerdote é um altar vivo, onde o orixá pode ser invocado. A possessão torna o orixá presente. Nas comunidades tradicionais, a imagem dos orixás manifestados não pode ser reproduzida danças, emblemas e paramentos serão mostrados apenas como ilustração, fora de situação ritual. Equeu ninja, equeu ninja, equeu ninja, o ninja, o ninja, o ninja, ee, nanakitinissabé, rei, o molubé, o Molubé para gugu. O para o para o. O para para o. para o para o. para o para O para balu aí juntos. Colhem, levam, varrem de dentro para fora. Os orixás da terra dançam bem abaixados. O mundo é para o mundo é para o. O mundo é para o mundo é, é, é, é para o. Salvando o universo, a terra o além, o nascente, o poente. A dança repete os gestos de saudação e de afirmação do poder do orixá. to be in see em si, levando para fora, Nanão Ludo. Oh, monile, corajou, nanai kuri, oh, monile, corajou, corajou, na nanai funfum, lele, corajou, nanai kuri, oh, monile, corajou. Oh, No princípio da fertilidade, nanã está associada à agricultura. Pila os grãos num pilão imaginário. Com muita dignidade, Ninando e Biri, seus filhos descendentes. peneirando os grãos, cavando a terra, amassando... De Nanã e o Xaxará de Obaluayê. ritual, Nanã se retira levando seu filho mítico nas costas. O chumare é As danças do chumaré são muito movimentadas. As danças revelam um dos traços mais característicos da cultura negra. Estruturas rítmicas complexas se entrelaçam. Apontando com os dedos a ligação da terra e o além. Ciclo vital. Transcurso, destino. no seu corpo todos os matizes, estende seu axé sobre o mundo nas primeiras horas da manhã quando o sol se levanta e seu axé se espalha pelo mundo e é ativo e poderoso.